Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André trazendo para você mais uma questão de regra de três composta aqui no canal Matemática Chata, beleza? Vamos lá para essa questãozinha que é super interessante. Ver bem, João ia diariamente de casa para o trabalho guiando seu carro à mesma velocidade. Ele se mudou e agora a distância de casa para o trabalho aumentou de 20%. E ao mesmo tempo, há mais engarrafamentos, o que reduziu a sua velocidade em 20%. De quanto aumentou o tempo que ele gasta nesse percurso? Ele leva quanto tempo agora para chegar no trabalho, né? Vamos lá? Vê bem. É, o tempo que ele, tinha, né, que ele fazia lá para chegar no trabalho era de 100%. Ok? 100% no tempo. A distância que ele percorria também era igual a 100%. Beleza? E a velocidade que ele efetuava também era de 100%. Por cento. Beleza? Agora ele quer saber o tempo de percurso que ele faz agora Qual é o tempo? Né? A distância né? foi aumentada em 20% Então agora é 120% E a velocidade foi reduzida em 20% Agora são 80% Ele está agora mais lento Beleza? Vamos lá ao joguinho das setas Para verificar se é diretamente ou inversamente proporcional Às, grand às grandezas Então veja bem é... distância, né? Ele efetuava, né? Ele percorria uma distância em 100%. No tempo, 100%. Agora que ele tem uma distância de 20%, o tempo será o quê? Será menor ou maior? Se ele tem uma distância maior, o tempo será maior. Isso aqui será diretamente proporcional. Beleza? E agora a velocidade. Antes ele percorria... Né, no, é, com uma velocidade de 100% num, em um tempo de 100%. Agora que ele tem a velocidade reduzida em 80%, né, esse tempo será maior. Né? Reduziu-se a velocidade, vai se levar mais tempo para chegar no destino, não né, não? Então, é inversamente proporcional. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá fazer esse cálculo. Eu tenho que 100 sobre x... Será igual, aqui é diretamente proporcional, aqui eu divido por 10, vai ficar 10 sobre 12, e divido por 2, vai ficar 5 sobre 6. Então, aqui é 5 sextos, beleza? Vezes, aqui é inversamente proporcional, onde eu tenho aqui 8 sobre 10, que é 4 sobre 5, tá? Tudo dividido por 2, então aqui é 4 quintos, beleza? Oh, que legal! E já faço aqui a simplificação de 5 por 5, eu tenho 4 sobre 6. Então, eu tenho que 100 sobre x será igual a 4 sobre 6, que é a mesma coisa que 2 terços. Beleza, pessoal? Eu vou passar o 3 multiplicando 100, onde será 300. E o x multiplicando 2, que o 2 já passa dividindo 300. Isso tudo é igual a x, onde eu tenho que é 150 é igual a x. Mas aumentou em quanto o tempo? né? O tempo que João leva do tra... da... de casa para o trabalho? Aumentou em quanto? Ora, se x é igual a 150%, então houve um aumento de 50%. Okay? Esta é a resposta. Beleza? Um aumento de 50% no percurso, no tempo de percurso que João leva de casa para o trabalho. Beleza? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas inscrições que vocês já fizeram aí em nosso canal. E claro, continuem se inscrevendo, continuem comentando, continuem curtindo. E claro, abrace a causa matemática chata. Beleza? Vejo vocês lá no próximo vídeo.